Que ano que ele é? 1963. Motor 1200. Verdadeira relíquia. Minha mãe gosta mais dele do que de mim. Oh! <risos> ela tá aí? Ela tá ali na, ela foi ali é... no, na lotérica ela tá voltando é. já. Como que é seu nome? Bruno. O Bruno, quantos anos tem a sua mãe que, que tem, tem esse carro? Ela tem Ela faz é. 16 anos que a gente tem ele mais ou menos. Meu tio comprou ele do dono da Volks há muito, muitos anos atrás. Ele comprou do, do, do dono de lá até então, que era lá perto do distrito. Ele tinha uma... O Walter de Oliveira? Eu não sei é quem o nome. É. é. Meu tio Marcelinho, que trabalha na rádio, comprou dele. Aí passaram os tempos, ele vendeu pra minha mãe uns 16 anos atrás, por 8 mil reais. Hoje ele não tem preço pra gente, né? Puxa! Se você chegar ali e oferecer 50 mil reais pra ela agora, ela vai dar um sorriso e falar Não, muito obrigado! É, é, é. Mas vem cá! Eu tô. É tudo original, Tudo original. A, abre a porta dele pra mim o fazer som o favor. Dele é, é. é daqueles Hotstar, daqueles antigaços. É só a M o sol dele. Vou começar. Olha aqui, amigo. Olha, olha aqui, aí. olha o jeito que a porta fecha. De... É. Puxa. Coisa ali Prazer é, é um prazer, como Ronaldo. Como Ronaldo. Ronaldo, meu Rona. nome é Bruno, o falei? Ô, Bruno! Olha aqui, Ronaldo! Não, isso é porta é de geladeira. <risos> é, cara, de é. geladeira. Olha que gracinha. É. É. Ele ó, é tudo original, Olha aí, ó. Gente, que relíquia Coisa é linda, tem o, o ar condicionado de pobre aqui <risos> Das antigas Esse é o ar, o, o ar natural é, é o ar natural, o melhor que tem é, Fica bonitinho, ai, ó. Ó. Sem guiça ele pra cá Fica legal pro caramba Rapaz, que coisa chique Olha a direçãozinha do Pedro Ibino dele Puxa. É lindo, né? Lindo. Muito bacana E 63, né? Saiu os 58 63. primeiros Fuscos Esse é 63, motor 1200 É muito difícil de encontrar, né? Normal é 1.300 É econômico. E econômico pra caramba. A gente vai. Eu trabalho em Uberaba, sou representante é. comercial. A gente já foi pra Uberaba nele, na hora que a é. gente não vai sempre, né? Mas a gente já foi passear em Uberaba nele. Muito e, bonito. Muito bacana. Ela, ela gosta muito dele, tipo assim, ele não tem valor pra ela hoje, sabe? Tem 16 Sim. anos, Caramba. Né? 16 anos que ela tem ele. Tipo, se você oferecer 350 ah, mil reais e 200 mil, é claro que ela vai pensar, é, né? Mas, mas ela a, não vende não Abre para mim aquele cofrezinho primeiro ali. Esse aqui, é, ó, é, A gente só, guarda é, níqueis. Não, aí tem o cofre. E o outro aqui, o grande, o maior só? Esse aqui é o porta-luva. É, o porta-luva. Olha que coisa linda. Bastante, Rapaz. Esse negocinho aqui, ó, tudo funciona. Esse aqui é o para-brisa, ó. Olha aí. Legal pra caramba. Ele tem lanterninha embaixo ali. Naquela barriguinha e tem o farol normal. Você pode ligar só a lanterninha e ele ficar sonolento assim, sabe? É. Eu vou fazer uma pergunta bem curiosa. Essa cor é a natural dele que veio? azul pastel. Azul pastel. Pra mim era azul calcinha, né? Eu sou é. jogador de bola da maloca, pra mim era azul calcinha. Eu descobri que é azul pastel. Azul pastel. É uma cor original dele mesmo. É. O, o para-choque dele, tudo certinho. Tudo certinho. É nunca certinho. teve um esbarrão, parece. A, né o pneuzinho sempre que a gente troca, a gente coloca a faixinha para ficar bonito. A faixa né? branca, Fica né? Fica muito diferenciado a faixinha branca. O para-choque dele é originalzão daqueles antigas mesmo. É. é. Inox. Parabéns. Ah, Ô Bruno, eu tenho valeu. Que conservar, né? Bruno de quê? Bruno de Oliveira Mendonça. Mendonça? Sou filho do Toninho Mendonça, que era músico na EC antigamente. O Claré Mendonça, meu padrinho era professor de violão. O Giovanni Mendonça, que morava em Batatais, era professor de violino. Família Mendonça dos Loucões, eu sou mais um. Você Eu, eu fui aluno do Claré Do Claré, é. Ele. Era, era magrinho, baixinho? É. Né? É. Ele é. Meu padrinho era, não é até hoje é. no céu, ainda é. Tá no céu. Meu e você assim, gosta de música ou não? Eu, eu toco violão, sou canhoto e aprendi a tocar destro. É. Só que a minha voz não, é, não, não tive o dom do meu pai. Não nasci tão bom pra cantar. Canto, roubo a cena. Só que meu pai era cantor. Eu acho que é. se assim, você tocar violão, você tem que ser um bom cantor. Senão não tem tanta graça, né? Você... O seu pai que é Mendonça? Meu pai é Toninho Mendonça, minha ex-esposa dele. Tá te filmando? Tá, fe fez, fez um, um, um documentário. Não, do faz seu faz, faz, faz aqui. favor aqui, só um pouquinho. Vem aqui. Vem aqui. Não, é um, segundo. um, não, aqui. É um Pô, segundo. Não, é um segundo só. Não, vai, não vai por a rede social. É, vou. Vai também. Até Roubaram ele, eu não te conguei. É. Roubaram ele há uns 10 anos atrás. Foi uns 10 anos atrás? Não, mas isso aí o cara tem que ficar preso. É tudo Vem tudo, aqui conhecer meu amigo. É o Pastor Ronaldo. Ronaldo meu... Sá, eu, eu sou cadeirante. Dele. É, você é cadeirante? Eu é. Não parece, é tá fortão. Foi um Oi. prazer. Oi, bom tudo dia. Tudo bem, bom, dia. bom Parabéns. dia. Parabéns, você fica tudo é, é saliente desse carro, é. né? Estou conservando, é. né, conservando, né, Ronaldo? Parabéns, viu? Estou conservando, eu gosto do jeito Ele não falou. De ele de ele quer saber quanto que você vende para ele, ele quer comprar. Aí já vai começar a briga. Tchau, Ronaldo. Oh, <risos> é coisa difícil, boa, Ronaldo. parabéns, viu? Ó, oh, para eu desculpa. vou, eu vou, eu tenho o um canal Memórias e Vida, eu vou colocar lá. Coloca. Então, ficou gostoso. Você... Fala da vida, Ronaldo. é? É, anota ah. alguma rede social para eu para eu olhar e mostrar para minha mãe. Ah, me, me, me faz aqui, ó, um favor. Ah. É. É. Ó, um abraço para vocês Ó, valeu. Aí, ó, que coisa chique. Valeu, tocou. Tô aqui no um tominho hoje. Dia. É dia 5 de outubro de 2022.